Aqui, ó. Deixa eu ver se eu já Vai comprar quem? Ai, não sei. Tô escolhendo ainda. Tô escolhendo ainda. Olha, senhora. bater. De dólares do Banco do Brasil. Eu posso ir pro Supremo? Olha, meu filho, faz o seguinte: vai lá pra Bangu, que tá, a turma toda tá lá. Não, mas o pessoal tá indo todo mundo pro Supremo? Como é ah, que eu faço? Ah, meu filho, não vai pro Supremo, não. Tá na hora de vai dar certo. tá pegando. Eu, o chefe do PCC tá indo pro Supremo. Pois é, lá é que é o vaga. quente. Não tem mais vaga. Não? Não. não. Completou agora. Mas então, dá pra, completou. Dá pra transferir o um pessoal de Bangu pro Supremo? Vai direto, no Srema. Agora fechou. É direto, é assim, ó. vai dar. Tá, tá. Acabou. Acabou. Eu quero ir pro Eu Supremo. Aqui, né? Eu quero o pro Supremo. Eu roubei o Supremo. O Supremo agora. não é confiável mais. Acabou, já era.